Pessoal, quero deixar aqui a minha eterna gratidão Em meu nome, em nome do canal Grupo Fundição, Cubo Mágico Produções Em nome de todo mundo, elenco, equipe Todo mundo que direto ou indiretamente Trabalhou para que isso tudo desse certo, viu? E é claro, não deixar de agradecer principalmente você aí do outro lado, que assistiu, que colaborou com a gente, que acompanhou, que foi lá, deu like, comentou, mandou pro amigo, isso é muito importante pra gente, pras novas séries e também, é claro, pro crescimento do canal. Então assim, obrigado, obrigado mesmo! Se você tem alguma sugestão para melhorar o canal, deixa aí no comentário, chama a gente nas redes sociais que a gente tem uma comunicação direta com todo mundo, é sempre muito importante ouvir vocês e claro! Quer ajudar? Quer participar das vaquinhas? Quer participar comprando os nossos produtos licenciados que você também ajuda a série a seguir? Isso tudo se faz importante, viu? Então é isso, eu deixo aqui o meu agradecimento para amor.com, sabendo que vem segunda temporada por aí. E vamos ver o que aguarda, a gente. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Igor. É, e é um prazer estar aqui conversando com vocês e eu quero agradecer muito, agradecer muito ao sucesso que o Amor.com está fazendo, que fez, aliás, e é isso, eu quero agradecer muito a vocês pelos números, por tudo, e dizer também que temos uma surpresa aí do Amor.com. Vamos ter segunda temporada! Só me bate palma, não tem problema, achei que tava no teatro. É isso aí, pessoal. Vamos ter a segunda temporada de Amor.com. E isso se deve ao quê? Ao carinho de vocês, aos likes, às visualizações. E quero dizer que vocês continuem com isso, porque o canal Fundação está com muito projeto legal para vocês. Então, continuem nos assistindo, continuem nos dando essa moral que vocês dão para gente. E agora, tem mais uma surpresinha aí, os nossos bastidores, para vocês verem que... Como essa foi minha primeira direção, né, ainda tive que fazer protagonista, muitas coisas, eu não erro. Vocês vão ver, não tem erro do Igor, não tem erro do Edu, mas esse povo aí, aguarde. olha só. Tem muito erro, muita brincadeira, muita coisa legal, então, continue dando like. Tony, então, erra demais, tá? Continue assistindo e um obrigado, um beijo pra vocês, Igor Salute. Essa cena, a cena... Então você mentiu pra mim que andava? <risos> Foi uma mentirinha de leve. Essa é a, bo... essa é a cena... Boa pera. é o... Deixa eu olhar aqui que eu não sei o <risos> número. Mas é o final da cena do episódio 3 e o início da cena do episódio 4. É essa porra aqui, calma aí. Cuidado que ele tá tipo metade do seu rosto. O quê? O celular, dependendo. Não, aí ele não aparece. Tá, bom? Tá, mas ele, tipo, faz sombra em você ainda. Aí ele não aparece. <risos> é, aí eu, tipo, eu vejo ele, mas não dá pra ver, tipo, a sombra em assim, você não. Aí eu não vejo ele não. Tem então, uma sombra no seu braço mesmo. Não, pra quê? Não, no braço aqui. Porra! Eu queria dizer uma coisa declarada aqui, posso falar? Pode. Eu tô sem almoço, a gente começou a gravar hoje, era uma hora da tarde, agora são 19h22. Essa produção, o máximo que ela deu foi uma xícara de café. É, não reclamo hoje. que a produção trouxe... Uma xícara de café gelado, um copo de Coca-Cola. Eu tô sem almoço, sem janta. E mesmo assim, o problema não é nem ficar sem, é a gente não emagrecer. Para com isso que no fogo você comia uh, o creme de caca e... e... E qual? Mas pelo menos tinha um creme crack, uma cara, só quer dizer isso. <risos> Ação. Ah! Blá, blá blá blá blá. Ah. blá, blá, blá, blá, blá. Até mais. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que tirar uma foto. Gente, eu vou tirar uma foto e vou mandar pro jogador. Ai, tô louca! É a ninja, pra... gente, eu... desculpa, eu tô ficando louca. Eu tô que tinha E ela surtou. Gente! É, é tá aqui que Que louco! É, mano! Gente, desculpa, é gente, confundiu o que Mas eu falo tá com a gente. Tá na foto você, ó. Pera aí, gente, quem sou eu? Eu vou rir. Ela é a ninja. A pessoa é de Ela tá gravando, para. Eu não tenho som. Pra vocês verem como a gente tenta se concentrar, e o diretor Caramba. atrapalha. O diretor. Tá Acho que esse é o mal do século XXI. É... Texto assim. A gente vai terminar essa garrafa aqui agora, nessa cena. Gente, vocês nem começaram a beber ainda, pelo ah, amor de Deus. Vai, deixa eu tentar falar. Pera aí, calma aí, olha. Olha, no sotaque, tô trabalhado no nordestino. Vai, peraí. aí. Yeah. A gente vai foi. transar hoje, desde o primeiro tempo lá, desde o quinto episódio, a gente ah, até vi ontem. É, cara, quinta episódio, a gente se bebeu. Até achei melhor, sabia? Antes eu achava ruim pra essa, achei melhor. É cara. mesmo? Eu gostei dessa hora. Fica tranquilo, eu tô aqui pra te fazer bem, eu já deixei um bilhetinho pra você, Sim, agora você, eu vou você deixar. Quis, você coisa. que abusou de mim. Não você abusou sei. de mim. Não, se você não parar de beber, quem você vai ser abusado vai ser. Você me deu um beijo, aí depois me deu um beijo, ele até... falou, ah, vou beijar de novo, um beijou na minha boca. O segundo beijo foi mesmo pro. o diretor não marcou, eu achei que cabia. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Lima. E eu interpreto o personagem Luciano na websérie Amor. Quero agradecer bom. muito a vocês por cada visualização, cada comentário, cada carinho recebido por vocês. Muito obrigado mesmo. Vocês são maravilhosos. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer nada. E a gente quer continuar contar essa história linda pra vocês. Tá a gente quer contar pra vocês que vocês têm que querer a segunda temporada. Hein? Gente, é isso aí. É Vamos para a segunda Tem a temporada. participação de mudar um mensagem para gente dizendo um tá tema dentro Bem. da websérie Amor.com na segunda temporada. Onde a gente conta com vocês e até lá. Beijo. Yeah. Opa, você tá filmando? Deixa eu aproveitar aqui. Eu sou o Alex Zayno e faço parte da websérie Amor.com. Vocês sabem, né? É, eu vi o seu. O cara de mas aguarde que quem vem cai é uma decoração, tá legal? Só uma coisa, agradecer a vocês todos que estão me chegando, Dizer que sem vocês, nós atores resistimos. É que vocês que fazem nosso sucesso. Muito obrigado. E aproveitando também, quer ver algo legal na próxima temporada? É Manda sua dica, tá legal? Nosso utilista adora isso. Manda dica que você quer ver de verdade, tá bom? Obrigado. Aguardo vocês. Até lá. Tchau. Tá focando? Ai, gente, tô famosa. Graças a vocês, telespectadores do meu coração. Gente, muito obrigada. Eu estou aqui com o Gorinha e Glorinha ao mesmo tempo para agradecer vocês por terem feito a nossa websérie chegar onde ela está chegando. É, obrigado por você que compartilhou, que você curtiu, que comentou. E devido a esse grande sucesso... Vamos sim fazer a segunda temporada, meu amor Então, seguinte, a gente quer muito, tá? Que você continue compartilhando, que você divida isso com seus amigos Que você se permita rir e ser feliz, tá? E a gente só quer agradecer, porque vocês foram excepcionais, Você, sem vocês a gente não faz o que faz, então muito, muito obrigada, espero vocês na segunda temporada, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar o canal com seus amigos e outra, tem mais webséries aqui no nosso canal, então que vocês possam também assistir, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a segunda temporada! Bye! Claro que o seu Bé vai fazer todas as vontades do meu bode velho. Bé! Vamos lá, vamos lá. Vai! <risos> Take, calças Daniel <genial>, caindo. Ação! <risos> Não! Não Já o que é. Já sei que A minha perna tá muito aberta. Daniel, fala pra tá gente sobre sua calça. Tá legal isso? Caraca! <risos> Daniel, conta pra né? gente. O, a sua calça tá errando, Daniel? É, eu vou a minha calça. Vai! Som rodando. Câmera rodando. Cena 8, episódio 5. <risos> Pera aí. É começar a rodar, ele começa a rir. É alguma coisa que ele se lembrou, velho. Não, é porque eu, eu não posso olhar pra cara do outro, não. Mas como que. Como que contração? Assim? Pera aí, caralho. Bota a mágica aí. <risos> Você tá muito parecido com a minha tia. <risos> Já vai! Eixe, miséria! Nica, por que você demora pra abrir? Que coisa! Meu Deus do céu, olha é aí, o negócio caindo. Por que você demora tanto? Tá <risos> <risos> Pode acender a luz daqui. Porra! Ainda bem que isso tá gravado. Caralho, bicho. É assim que... É assim que ele chega na Você casa. Lê, pode, pode, pode. Você não falou que era, que era mais atividade? Porra! É só na última. Esse é o primeiro ainda. eu vou guardar o último. Porque tu vai chegar vai perder Não, eu posso guardar, ó. Não, não quero não. Obrigado. Até deve ser Você vem? que eu mandei mensagem pro Igor, o que, que você acha? Vão fazer? Ele, ele só mandou assim, Bora. Eu tô aqui eu também, eu sou só. Bora. Essa você é a luz, ó. É, não. Mas, gente, foi. Caraca, gente. Gente, eu tava rindo horrores ali dessa cena. Horrores. É Parou o futebol. Eu tava com medo de rir alto e atrapalhar. Ah. lá. Porque eu falei, caraca, se eu dar uma gargalhada aqui, o Igor vai me matar. É Hã? Era vídeo ou foto? É vídeo. É tá é gravando foto? Aqui, eu tava assim, ó. <risos> Gente, a gente acabou. só tá passando aqui pra poder avisar, agora acabou de acontecer acabou. a última cena da primeira temporada de Amor.com Com, com essas duas figuras aqui, ó, eu tava sentadinha ali rolando de rir Então, ó, é um zoológico, né, eu sei que bicho que é eu vou ser, vou pular aqui na banda. Aqui, deixa eu falar. Para, é, desde um minuto né, a gente tem que deixar a pessoa falar e tal, mas é tipo assim, é a luz dessa série, é a luz da série, é a pessoa que dá, deu a luz e tal, tá, é, deu a luz e tudo mais, então a gente vai deixar ela falar também né, lá, tudo mas. mais, só um minutinho, eu vou trocar com ela, porque ela tá. querendo ou não, também ela dirigiu, tá, vai, vou vai, vai, vai. só assumir é aqui, gente, mostra é que ela é a luz, é, ó, é a luz. olha lá ela, ó, obrigado, vai lá falar, vai, pode continuar tigrão, oi gente, desculpa, eu pisei no pé, Hoje gente. Passou uma bola. Ah, foi mesmo. irmão. Desculpa. É beleza. Beleza. E aí, gente, acabamos. Última cena. E aí, E, foi e, foi e assim. gente, que legal. Eu não acredito que gente inscreva isso tudo, não. Não é possível. Um acabou, desenho, gente. Tá? Acabou. Globo. É amor pro povo. É. Maravilha. Aguarde. Gente, Aguarde vocês, ó, vocês não aguardem por esperar. Essa hum? dupla aqui. Não, vocês não perdem. Vocês não, não <risos> perdem. Espera, <risos> esperar. Essa dupla aqui, se ligou? Isso é. aí. Ah, e tem que avisar que a segunda temporada tá vindo aí. Ah, já, já? Gente, já? temos segunda temporada? Já. já é sucesso sim. Esse povo é muito cínico, eu já mandei os roteiros pra eles já, eles são ridículos. Então, gente, segura. Opa! Tudo bom, hein? Tudo aqui, aqui é o de Quem seu quer participar, não, não. quer participar. Não, não. É, então a gente vai ter o quê? Segunda, Segunda temporada de amor.com. Amor. Aguardem, gente. Tem mais Tato, tem uh. mais Edu, tem mais Luciano, tem mais de seu, tem mais Glorinha. Só não tem mais luz obrigado. Acabou a luz. Obrigado, Letícia. E claro, não posso deixar de falar né, do momento mais esperado também desse vídeo, né? Afinal ah, de contas, meus amores, for... For, terceira temporada, tá voltando! Gente, dá licença! Vamos falar sobre isso! amor, tudo bom? Oi, oi, oi, gente! Prazer! Pra quem não me conhece, eu sou o Ian Benassi. E eu fiquei sabendo que estão falando de fora né? Então, nada mais natural do que o quê? Do que eu estar tá aqui pra poder falar de Forra. Mas, ok, eu vou esperar as pessoas terminarem de falar, porque eu sou educado e depois eu dou o meu recado, tá bom? Pode falar, querido, com à vontade. É, é, é, então gente, como eu tava falando, é que for, é, é, a data de for, né? É, é. Marcos, Rafa, não andou. olha no canal, tô ao vivo, tô ao vivo, famoso, bem blogueirinho. Amor, só que não é ao vivo nessa gravação. Hum? Não é ao vivo não, gente, é gravação, corta. Tá, desculpa, depois, manda o um recado, manda, manda notícia. Tá. Vou ficar quietinho aqui, tá? Fica à vontade. Eu quero aproveitar, eu quero falar pra vocês, ó. então aí, viu? Não esqueçam, viu? For volta pra vocês. Episódio 12, dia 2. Dia 2 de agosto, For tá de volta. Vocês tão ansiosas, não tá Eu também, ó. Rolando é os dedos aqui, meu amor. Dia 2, 2 de agosto. Não perde não, hein? Fiz é todo mundo, povo. 2 de agosto? Peraí, não? Quietinho, amor, fé na sua, tá? Quem é você na fila de fora? Eu, hein? Eu sou Yanke, tá de centro. Sou... Gente, 2 de agosto, impossível. Não tem a menor condição. Não tá! Não tá! Impossível! A gente já esperou tempo demais pra voltar pro ar, amor. Já teve uma pandemia entre nós, não tem condições, você me desculpa, tá? Acho interessante, acho número 2 cabalístico, acho agosto um mês totalmente é, bacana, entendeu? Pro povo do signo de leão, pro povo do signo de virgem, mas eu sou capricórnio, então você dá licença que eu não tenho paciência, não, tá? Principalmente pra quem tá começando agora. <risos> Bem, Suzana. Aqui, deixa eu falar, gente. 2 de agosto impossível, não tem condições. Não tá, então assim, como. Quem é ele, Ele é ninguém. Agora é eu, ha, ma, na, henri, é, tem quer, tem quer, A gente é outra coisa, amor. Então, eu acho que eu devo falar a data aqui, a volta. Esse negócio 2 de agosto tá longe demais não tem condições acho que a gente deve voltar domingo que vem é, 26 de julho, não é? olha aí, confere na folhinha 26 de julho, domingo que vem domingo que vem, pegando todo mundo de surpresa a partir das 14 horas no canal do grupo Fundição For vem com seu 12 segundo episódio pronto, é assim que se faz, tá, amador? até porque a gente agora vai vindo 12 e vai até o 22 que é o último amor, e a gente não para mais ah, e vou falar, tá? A gente tá vindo veloz, a gente tá vindo furioso, tá? Tem muito amor, tem muito beijo, tem muita pegação, tem... É, boca chega a saliva, é, inclusive tem uma treta também, né? Uma ou outra, porque a gente também não fica livre das tretas. Inclusive no episódio 2 eu vou te mostrar como é que eu faço pra mãe do Gui ensinar aquela senhora voar na vassoura, tá bom? E é isso, a gente vai fazer semana que vem. Pronto. Semana que vem, gente, anota, espalha, corre, avisa todo mundo, tá? 2 de agosto não, 26 de julho, um domingo antes. Eu posso, me deram os direito da palavra, tô fazendo uso dela. Lindo, né? Pronto, agora você pode encerrar, tá? Fica à vontade aí que eu não vou atrapalhar mais não. Então é isso, gente. Se ele falou, quem sou eu pra discordar? O doido, depois se der alguma coisa errada, fala com ele, ó. Beijo pra vocês, acabou aqui. É um encerramento? Nossa, que sem graça. Não precisa é sem graça, né, garoto? Credo. Ela fala que a gente se parece. Que loucura, né, a ver? Deixa eu encerrar. Posso, posso? Sabe por quê? Gente, eu, eu amo quando o meu personagem, quando eu e Amber nasce, eu encerro um episódio. Acho chique, acho que dá, sabe? Valoriza a gente como artista. Então, assim, deixa eu encerrar o, o vídeo, a gravação. Posso? Ai, eu acho tão chique. Olha, eu tô aqui assim, ó, não vou nem te atrapalhar, tá? Você pode fazer uma figuração na minha cena. Eu tô aqui assim, eu nem tô sabendo que eu tô sendo gravado, olha. E de repente eu vou descobrir, ó. Ponto. Mentira que vocês estão aí. Mentira. Tudo bom com vocês? Ah, que delícia. Tô aqui, gente, só pra poder lembrar vocês, hein. Domingo que vem, dia 26 de julho, no canal do grupo Fundição, a volta de forno. Não pede não, avisa todo mundo que tá, ó, babado, confusão e gritaria. Pode subir a letra, menino. A letrinha, é isso? Créditos. Gente, que gracinha, sobe aqui do lado, olha. Nossa, vem de baixo. Vem de onde? Do chão? É merge? <risos> que eu não sabia. Faço ação de teatro. gracinha. Tá bom? Menino, mas não termina esse silêncio, não, gente. Bota uma trilha, bota uma música. Cadê? É... Sobe o Bola Maranço. Muito melhor. Tchauzinho, a gente se vê domingo que vem, tá? Episódio 12. Sobe em mim, liga bem, não. Such lights we can see in the dark